Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você pode repetir essa última frase comigo? Diga, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, se você puder fale uma vez mais se você quiser para alguém ao seu lado, se não fale sozinho mesmo, tem gente, tem, tem gente que não gosta de conversar, então fale nem que for sozinho, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, ok, a minha conversa hoje diz respeito ao aperfeiçoamento da santidade e diz respeito a essa particularidade específica. Que a palavra de Deus apresenta sobre o temor de Deus Um tema que poderia substituir o que eu dei antes do paraquedas reserva Poderia ser o temor de Deus Porque na verdade essa é uma ilustração que eu quero usar E eu quero que você entenda a importância do temor de Deus No aperfeiçoamento da nossa santidade Estava conversando com um pastor amigo, pastor de Toledo, lá de São Paulo, que tem muito mais saltos de paraquedas do que eu, que não tenho nenhum. E eu falei, cara, me explica um pouco o lance do paraquedas reserva. Paraquedas reserva é o um termo popular. O nome técnico, segundo ele, é paraquedas de emergência. Por quê? você nunca vai usá-lo, a menos que o principal não abra. A menos que o principal dê problema. Por que não se usa o paraquedas de emergência ou o paraquedas reserva? Porque normalmente as pessoas não querem nem os melhores paraquedistas descerem nele. Ele chega a ser 30% menor do que o principal. Ele precisa abrir e desdobrar muito depressa depois das tentativas do primeiro, quando o paraquedista já está mais próximo do solo. E por ser menor ele não tem a mesma sustentabilidade. Então, nem haverá a mesma navegabilidade, nem haverá uma aterrissagem tranquila. Isso é a mesma coisa né? quase que descer de um carro parado, ou quase parado, ou tentar descer de um carro em movimento. A velocidade com que se vem, o paraquedista tem que saber como ele vai rolar, porque ele não vai conseguir descer em pé e andar ou correr na velocidade do paraquedas reserva. O paraquedas reservas é algo que você só abre mesmo em casos de emergência. Você é instruído a dizer, não use, a menos que não haja outra opção. Isso significa o quê? Que, embora nenhum paraquedista queira precisar usar o paraquedas de emergência, é bom que ele esteja lá. É uma segurança que ele esteja lá. Eu quero falar de algo importante na nossa vida de santidade a Deus, não como sendo o paraquedas principal, mas como sendo o de emergência. Se o primeiro falhar, é importante que o segundo esteja lá. Eu não quero fazer dele o tópico ou assunto principal nessa questão, mas eu quero te dizer, é bom que ele esteja lá. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente, quando nós começamos a tocar no assunto do temor a Deus, Algumas pessoas principalmente com uma distorção que está havendo do que é o evangelho, do que é a graça de Deus hoje em dia Eles estão tentando colocar em Deus uma figura mera, única e exclusivamente de bondade Um Deus que só julgava no Velho Testamento quando ele ainda não era convertido Depois que no Novo Testamento ele converteu, agora ele é só amor, só bondade Ainda que ele diga no Novo Testamento que como o pai corrige o filho a quem ama, ele faz o mesmo Essas pessoas negam qualquer ato de Deus que não seja a expressão de bondade que a cabeça deles, imagina. Porque quando a Bíblia fala de correção, também diz que isso é expressão de amor. Mas por conta disso, nós percebemos cada vez mais uma resistência crescente a ideia de que há juízo e que há alguma necessidade de temor no Novo Testamento e nos dias da Nova Aliança. Embora esse texto escrito, obviamente, na Nova Aliança, está dizendo que o aperfeiçoamento da santidade é no temor de Deus. As pessoas estão tentando acreditar e fazerem os outros acreditar que temor de Deus era coisa só do Velho Testamento. Eu quero te mostrar que não. Mas essa minha reflexão, ela começou a ficar mais intensa um dia em que eu estava pregando a palavra a respeito de santidade e dizendo que é melhor não pecar do que pecar e ser perdoado depois, porque todo pecado, ainda que perdoar, tem consequências. E eu comecei a demonstrar isso na Bíblia. E uma pessoa falou para mim, se isso que você está pregando for verdade, eu estou com medo de Deus. Ele falou, mas me ensinar a obedecer por amor, não por medo. Eu falei, quem te ensinou a obedecer por amor, ensinou certo. Porque foi Jesus que disse em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. Então, toda obediência, ela deveria ser baseada em amor. Ponto final. Agora, eu olhei para ele e falei, mas se em algum momento seu amor falhar, é melhor que o temor esteja lá. Eu espero que você entenda que o paraquedas principal da nossa ilustração é o amor ao Senhor, o que mais deve obede mover a minha sua obediência, o desejo de andar em santidade, é o amor ao Senhor, no entanto a Bíblia não prega só o paraquedas principal, a Bíblia também ensina o paraquedas de emergência ou o paraquedas reserva, ela fala igualmente a respeito da importância do temor do Senhor, e eu quero te apresentar o temor do Senhor, não como essência do que motiva a obediência, mas como uma parte importantíssima, inevitável, Desse pacote integral que envolve a vida de santidade De guardar e obedecer os mandamentos de Deus A primeira coisa que eu quero destacar É que essa ideia de ser movido por amor Pertencer ao Novo Testamento Enquanto que a ideia de ser movido por temor é do velho Você não encontra na Bíblia Eu vou te mostrar que tanto o Velho Testamento Já falava de obedecer movido por amor como novo Eu vou te mostrar pela Bíblia que tanto o Velho Testamento Já falava de temor como novo os dois trabalham, os dois paraquedas. E a gente não pode simplesmente decidir jogar um paraquedas para uma época, outro paraquedas para outra. E nós precisamos, na verdade, dos dois. Em Deuteronômio, no capítulo 11 e no versículo 1, eu particularmente gosto muito desse, desse texto e sempre me encorajou muito. Amarás, pois, o Senhor teu Deus todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízo e os seus mandamentos. O texto está dizendo, todos os dias, não é de vez em quando, não é quando eu sentir vontade, não é quando eu achar que é importante, não é quando eu olhar, não, isso aqui é mais grave. Amarás ao Senhor e guardarás o seu mandamento. O, a, a ordenança era não só de obediência, mas obviamente uma obediência movida por amor. Eu não quero ser exaustivo e passar por muitos textos, mas eu quero mostrar essa ideia de que desde a velha aliança já se esperava que houvesse uma atitude de amor. Vá comigo para o Salmo 119, que é um Salmo de louvor à palavra de Deus. Salmo 119. Eu quero que você leia primeiro comigo o versículo 11. Esse foi o primeiro versículo que minha mãe me fez decorar aos quatro anos de idade. Guardo no coração as tuas palavras A versão que eu decorei dizia Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Qual é a definição de pecado? 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei Guardar a palavra no coração É obviamente a escolha de andar em santidade Agora, quando você lê esse versículo 11 Ele mostra que a palavra nos protege de pecar Mas ele não está falando de uma motivação específica se isso era baseado em amor, ou se isso era baseado em temor. Então, eu quero que você avance agora comigo, para os versículos 47 e 48. Onde o salmista diz, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Obviamente, essa coisa de dizer, eu vou acolher e guardar a palavra, é nada mais, nada menos, por conta do entendimento que essa palavra merece ser guardada por amor. Até porque, querido, não se trata apenas de ordenanças. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não é apenas um estatuto que determina a maneira de você nos comportarmos. A palavra, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma pessoa. Jesus é chamado de o verbo de Deus. Ele é chamado de a palavra de Deus. Se eu e você queremos conhecê-lo, se eu e você queremos nos relacionar de forma íntima, nós temos que nos envolver com a palavra. É por isso que Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que, é que Jesus está dizendo? Não dá para você desassociar a minha pessoa da minha palavra. É uma coisa só. Então, como você me ama, mas não demonstra respeito pela minha palavra? E se você demonstra isso, você está demonstrando amor por mim. Quando a gente percebe, já desde a velha aliança existia... Obviamente claros sinais dessa motivação por amor Então quando Jesus, na nova aliança, diz lá em João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Ele não está apresentando algo novo Dessa vez ele não está como nas outras Dizendo um novo mandamento vos dou Aqui ele só está trabalhando continuidade Continuidade das mesmas ideias, dos mesmos valores e dos mesmos princípios Agora, se na antiga aliança que o povo não tinha o Espírito de Deus habitando dentro de si Não tinha a natureza de Deus Da qual eles poderiam ser participantes Por meio da regeneração e do novo nascimento Ser movido por amor na obediência gera o padrão O que dizer da nova Então nós não vamos discutir E eu acredito, ninguém vai Que essa coisa de ser movido por amor Que vem desde lá de trás Passa para a nova aliança O que eu quero chamar de sua atenção É o que eu quero classificar O primeiro ponto que eu explorei aqui Foi o ser movido por amor desde a velha aliança O segundo eu quero falar agora dos dois lados da moeda, vou usar essa frase para que você consiga talvez memorizar melhor, a busca da santificação, ela tem dois aspectos distintos, eu vou classificar um de positivo e o outro de negativo, eu não sei se essa é a melhor classificação, mas é o um sentimento pelo menos que a maioria de nós tem diante daquilo que eu vou expor, que uma coisa... Aparentemente é boa e a outra aparentemente é ruim E antes de falar disso Eu quero começar abordando Na verdade os dois lados do nosso comportamento Diante da revelação de quem Deus é Essa ideia de tentar fazer de Deus Alguém que é só bondoso Contraria a sua justiça Deus não pode simplesmente Deixar as injustiças impunes Senão isso contrariaria, contrariaria o seu caráter Não tem como você colocar um Deus seja tão bondoso que não julgue Não tem como você colocar um pai tão amoroso que não discipline e que não corrija o filho Mas muitas vezes nós queremos desassociar uma coisa da outra Em Romanos no capítulo 11 e no versículo 22 A Bíblia fala da bondade de Deus e da severidade de Deus Eu lembro de um dia que eu peguei uma discussão de dois irmãos Estava num embate teológico e um claramente parecia advogar a bondade de Deus, enquanto o outro advogava a severidade de Deus. Passei, na hora que a discussão estava calorada, um me pegou pelo braço e disse, pastor, resolve o dilema aqui para nós. Deus é bondoso ou é severo? Eu olhei e falei, os dois. Quem diz que ele é um ou outro? Quem diz que uma característica exclui a outra? Mas eu lembro que eu falei, na verdade, antes de disparar direto os dois, falei, eu tenho duas respostas. A primeira que eu dei foi, os dois. Eu falei, Romanos 11, 22, fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Os dois. E não adianta você tentar dizer, mas ele não é 51% bondoso e 49% severo. Ele é os dois. Ele é 100% bondoso, ele é 100% severo. Assim como Jesus não era 50% homem, 50% Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Deus é 100% bondoso e 100% severo, eles me olharam e falaram, qual é a segunda resposta? Falei, a segunda é, depende, se ele vai ser bondoso ou severo, depende do seu comportamento, meu querido E o texto de Romanos 11, 22 diz, para com aqueles que creram, ele manifestou bondade Para com aqueles que caíram, ele manifestou severidade então a bondade ou a severidade de Deus que compõem o mesmo Deus Vão ser conhecidas na proporção do nosso comportamento Então alguém pode escolher andar num relacionamento com Deus Onde ele só desfrute a bondade e não a severidade Alguém pode escolher andar num lugar de rebeldia Onde ele só desfrute a severidade e deixe de desfrutar a bondade Mas a verdade é que há momentos, embora... Acredito que, à medida que nós vamos crescendo diante do Senhor, nós vamos viver muito mais no terreno da bondade. E que eu e você precisamos entender a importância da severidade. Não como um massacre, mas como um pai amoroso, que quer nos manter no caminho. Então, eu acredito que, quando nós falamos desses dois lados da moeda, eu classiquei um de positivo e um negativo, é a gente fazer uma avaliação de ganhos e perdas. Abre rapidinho comigo em Provérbios 11, eu falei que texto? Não, provérbios 1 Aumentei o um número 1 a mais Eu acho que dá para começar no 28 Para a gente enxugar aqui Então me invocarão Mas eu não responderei Procurar-me-ão Porém não me-ão de achar Porquanto aborreceram o conhecimento E não preferiram o temor do Senhor não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aqui nós temos tanto a sabedoria como o temor do Senhor falando. Então, primeiro ponto. Deus diz no versículo 33, quem me der ouvidos, vai habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas e os outros, que como diz o versículo 29, não preferiram o temor do Senhor e resolveram desobedecer? A Bíblia diz, eles comerão do fruto do seu próprio procedimento. Nós precisamos entender que obedecer ou, obede ou desobedecer leva à consequência. Deus diz, eis que ponho diante de vós a vida e a morte, são dois caminhos, ele diz a bênção e a maldição, ele diz escolhe vida, eu recomendo você escolher direito, porque a escolha do que você vai viver, meu querido, é toda sua, quando você decide ou não obedecer a Deus, nós vamos entender que a santidade tem esses dois lados, o positivo e o negativo, positivo, avaliação de ganho, negativo, avaliação de perdas, e obviamente eu não quero me estender muito, mas eu quero citar aqui o salmo é e é, é, 11, antes eu citei o 119 e 11. agora é o 19 11. a Bíblia diz, o salmista diz, em guardar, era uma referência aos mandamentos de Deus, em os guardar a grande recompensa, você pode repetir comigo, diga em guardar os mandamentos de Deus, a grande recompensa, agora Provérbios, capítulo 10, versículo 27, diz O temor do Senhor prolonga os dias da vida, de novo ganho Mas ele diz, mas os anos do perverso serão abreviados Uma avaliação simples de ganhos e perdas Já deveria fazer com que a gente entenda os dois lados Mas pastor, eu obedeço porque eu vou ter ganho Ou eu deixo de desobedecer porque eu vou ter perda Quem disse que você tem que escolher? É os dois Eu obedeço para ter ganho e eu não desobedeço para não ter perda Nós muitas vezes estamos tentando definir um caminho Que não tem nada a ver com a visão completa da coisa Podemos e devemos ser movidos por amor Em toda a nossa obediência? Claro que sim Mas eu e você também precisamos entender Que se algum momento o amor falhar E de acordo com a Bíblia é possível falhar Senão o Senhor Jesus não teria dito para o anjo da igreja de Éfeso Que ele perdeu o primeiro amor Então é bom você ter um paraquedas reserva lá quem está me entendendo, diga me Então, eu quero tentar dar um, um exemplo que ilustre isso. Que ali eu, daqui a alguns meses, vamos fazer 23 anos de casado. E um dos votos que eu fiz a ela, quando nós nos casamos, foi de ser fiel a ela. E a razão pela qual eu fiz a promessa e tenho cumprido a promessa, é porque eu amo essa mulher. Então, eu posso dizer que minha fidelidade a ela, é movido em amor. Mas eu me lembro que em algumas conversas nossas antes do casamento, um dia minha esposa olhou para mim e ela disse assim, confio mais no seu compromisso com Deus até do que naquele que você vai firmar comigo. Eu falei, amor, acho bonito você acreditar na minha fé, na minha relação com Deus, mas o meu compromisso com você é uma extensão do meu compromisso com Deus. Não são dois compromissos para dizer esse vale mais e com você vale menos. Aliás... A Bíblia mostra que o casamento é uma aliança e fala de pessoas que falharam nessa aliança e se esqueceram da aliança do seu Deus. Eu falei, eu estou empenhando minha palavra, vou dar minha vida e ser fiel a você. Tenho sido e vou continuar sendo até a morte. Agora, qual é a minha motivação? Se você perguntar, eu respondo sem titubear. Amor, eu amo essa mulher mais do que amava no início. E é isso que me move. Mas a pergunta é, se em algum momento, eu me flagrasse passando algum tipo de crise e descobrisse que o amor não está do jeito que deveria. Eu quero te dizer, eu tenho meu paraquedas reserva. E esse paraquedas reserva é o entendimento do temor de Deus e da loucura que é cometer um ato de adultério. E eu quero te mostrar isso pela Bíblia. Eu quero te apresentar o entendimento que eu tenho de, na minha vida matrimonial, o que, que é o paraquedas reserva. Abra comigo em provérbio Eu quero olhar textos de provérbios 5, 6 e 7. Nós vamos selecioná-los aqui por causa do tempo. Mas eu quero encorajar você a refletir nesses textos depois. Nesses três capítulos inteiros. Porque vale a pena. Provérbios 5, 3. Diz, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela... É amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Verso 8: Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis.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 Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outro? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas heredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura. Perdido, cambaleia. No provérbio 5, já deveria tocar o terror suficiente em qualquer pessoa. Mas eu quero que você vá comigo para Provérbios 6, de 23 a 29. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobisses no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a anda a caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que a sua veste se incendeie? Ou andará alguém sob brasas sem que se queime os seus pés? Assim será o que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Agora vamos olhar o versículo 32 e 33. O que adultera com a mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará soites e infâmia, o seu opó opróbrio nunca se apagará. Provérbios 7, para encerrar aqui os três capítulos de provérbios. 21, seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele no instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida". Agora, pois, filho meu, dá-me ouvido, se atento às palavras da minha boca, não o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas heredas, porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, do ponto de vista espiritual, e eu quero usar essa palavra intencionalmente, e não vou usar a pior pelo bom senso de estar em público. O camarada tem que ser muito besta e muito estúpido para ignorar esse tipo de advertência. Ah, pastor, o senhor está lendo coisas do, do Velho Testamento. Vamos para o Novo. Hebreus 13,4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula Ele diz, porque Deus julgará os adúlteros impuros. Então, eu fiz uma escolha há quase 23 anos atrás, de ser fiel à minha mulher porque eu a amo, de ser fiel a ela porque eu amo a Deus, isso é o que me move. Mas se algum momento, meu amor por Deus ou por ela, se demonstrar fragilizado para não me dar o que eu preciso, eu tenho um paraquedas reserva dizendo, eu não vou fazer essa loucura por temor a Deus. Um Deus que eu deveria estar respeitando por amor, mas que se eu não conseguir amar, vai julgar quem desonrar o matrimônio. Quem está entendendo? São os dois lados da moeda. Sabe, querido, eu não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida baseada, mera, única e exclusivamente em temor. Mas não dá para jogá-lo fora. Ainda que a motivação principal, ou paraquedas principal, por assim dizer, seja o amor, não dá para a gente jogar fora a ideia e o conceito bíblico de temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o Salmo 110 e Provérbios 1,7. O princípio da sabedoria. Eu fico pensando quão inteligente é a escolha de quem quer tentar acreditar que não é necessário o temor do Senhor. Se ele é o princípio da sabedoria. Ele também... Assim como o amor, o temor está atrelado à visão de obediência, tanto no Velho como no Novo Testamento. Nós mostramos que essa coisa de ser movido por amor já tinha no Velho e continuava no Novo. E eu quero te mostrar que a ideia de temor também, ela começa no Velho, mas ela continua no Novo Testamento. Abre comigo em Êxodo, capítulo 20, dos reciclos 18 a 20. Para você entender o texto que nós vamos ler, é o momento em que Deus deu... Os Dez Mandamentos. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 18, dias do 20: Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte fumegando. Porque, irmão, quando a glória de Deus desceu naquele monte, foi um espetáculo, diz a Bíblia, horrendo e assustador. O texto diz assim: O povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos Porém não fale Deus conosco para que não morramos Respondeu Moisés ao povo, não temais Deus veio para vos provar E para que o seu temor esteja diante de vós a fim de que não pequeis No mesmo momento em que dá o um mandamento Deus traz uma manifestação de si Que Moisés está explicando, Deus fez isso Para que o temor dele esteja com vocês Para que vocês não pequem Então obediência Embora o mesmo Moisés da parte de Deus e amarás o Senhor e guardarás os seus mandamentos todos os dias, o temor de Deus também foi apresentado como um ingrediente necessário à obediência. E sabe o que é interessante? O Novo Testamento trabalha a mesma ideia. Vá comigo para o livro de Hebreus. E eu quero que você tenha em mente que Hebreus agora vai descrever essa cena do que aconteceu com Moisés. O texto que nós vamos ler é nada mais, nada menos do que a menção... Dessa cena e a aplicação dela. Hebreus capítulo 12, versículo 18. A partir do 18. E diz assim: Ora, não tem de chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Esse é o texto que nós lemos antes. Pois já não suportava o que lhes era ordenado, até um animal se tocar o um monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Agora, o que ele está dizendo? Não tendo chegado a isso, ele está dizendo, vocês não estão na velha aliança. Vocês não chegaram naquele espetáculo horrendo. Nós chegamos no que então? Verso 22, mas tendo chegado ao monte Sião. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus o juiz de todos, e ao espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus mediador da nova aliança, observe que agora estamos falando da nova aliança, e a Jesus mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. pastor então quer dizer que liberou geral aquele medo que se tinha, Ah, uh ah. -uh. Olha o versículo 25, tem de cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles, quem era aqueles, O exemplo, que ele está dando dias do 20 da nação de Israel no Velho Testamento, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos dizíamos daquele que dos céus nos adverte. Ele não está dizendo que no Novo Testamento a coisa ficou aliviada quando a gente desobedece. Ele disse, aquela turma que morreu de medo diante do monte, não escapou, ele diz, muito menos nós. Porque nossa responsabilidade de corresponder hoje, diante de tamanha revelação, é muito maior do que aqueles tinham. Então nós não podemos aceitar essa ideia de que a nova aliança barateou o padrão de obediência. E vamos continuar.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 Retenhamos a graça Irmã, isso é conversa de quem está na graça Na nova aliança E diz, retenhamos a graça Pela qual se vamos a Deus de modo agradável Com reverência E santo temor Diga comigo, a graça Deve ser retida Com reverência E santo temor Podemos falar mais uma vez? Diga, a graça Deve ser retida com reverência e santo temor. Por que, que tem que ter santo temor? Olha o verso 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia não diz que nosso Deus foi um fogo consumidor, mas aleluia, que converteu e agora é bom. A Bíblia diz, ele é. A sua natureza não mudou. Sua bondade e severidade estão à disposição. Seu comportamento determina o que você desfruta. E diz, vamos desfrutar a graça? Vamos. Vamos reter a graça? Vamos. Vamos jogar fora a reverência e o santo temor? De jeito nenhum. Mas pastor, é o paraquedas principal, mas pelo menos vai ser o seu de emergência. O Novo Testamento está cheio de passagens sobre o temor. A ideia não é um estudo exaustivo, então não vou pedir para você abrir em cada um deles, você pode ir anotando, mas eu quero citar vários versículos do Novo Testamento que falam a respeito de temor. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 43, falando da igreja do Novo Testamento, nova aliança, poder do Espírito sendo derramado, se manifestando entre eles, aquela igreja em pleno avivamento, a Bíblia diz assim, em cada alma havia temor. Eu gosto dessa expressão, em cada. Isso significa não só que todos eles coletivamente tinham temor, mas que cada um deles individualmente alimentava no coração o temor. O temor não era da maioria, o temor estava no coração de cada um deles. E o temor não aparece espontaneamente, a menos que seja ensinado. Nós somos entender que desde o início, esse tipo de ensino nunca foi negligenciado. Atos capítulo 5, versículo 11, depois da morte de Anani e Safira, que foram julgados na nova aliança, que foram julgados na época da graça, que experimentaram a severidade na época da graça, a Bíblia diz que depois disso, sobreveio grande temor. A Bíblia diz, a toda a igreja. E todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Veio não só temor, grande temor. Sobre quem? Sobre a igreja. Deus não está tentando espalhar o temor dele sobre o incrédulo lá de fora. O temor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o obedecem, é para aqueles que andam diante dele. E a Bíblia diz, veio grande temor. O resultado depois desse juiz, nos mostra o seguinte, que muitas vezes, quando Deus está tratando com o pecado de alguém, ele não está de olho só naquela pessoa que errou. Eu sei de muitos pais que conseguiram ter a firmeza de não amenizar a correção de um filho, para que isso não estimulasse os outros a enveredarem pelo mesmo erro. Eu sei de muitos pais que tiveram a sabedoria e de a decência de pegar o primeiro que deu um mau exemplo, e dizer, eu vou tratar não só com você, mas eu vou te usar para que os outros não sigam o seu caminho. É esse tipo de coisa que aconteceu com Ananias. Deus não lidou só com ele. Através da forma como lidou com ele, Deus estava lidando com todo mundo e mandando a mensagem. Brinque comigo. o Apóstolo Paulo escreve aos gálatas na nova aliança e diz, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, isso também se fará. Então, nesse momento, o Deus bondoso estava mostrando a faceta também da sua severidade. Atos capítulo 9, versículo 31. O texto diz, a igreja, observe que a igreja. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. Diga comigo, caminhando no temor do Senhor. Irmãos, isso fala da vida diária. O temor do Senhor era parte das escolhas. Né? A Bíblia usa essa... Essa expressão, caminhando, porque a fé era a chamada de o um caminho. Paulo escreve aos Efésios e fala sobre o modo porque deveis andar. Ele não está falando da ginga do camarada. Ele está falando do trilho que era o caminho, que era a fé. Então, a Bíblia diz que eles caminhavam, eles seguiam o caminho no temor do Senhor. Interessante que a Bíblia diz, e no conforto do Espírito Santo, cresci em número. Sabe o que significa isso? Que o temor do Senhor de um lado e o conforto do Espírito Santo não são coisas contraditórias e nem excludentes. É possível estar sendo confortado por ele, enquanto o coração permanece com temor. A gente precisa levar em consideração essas verdades. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, Paulo fala de como ele trabalhava. Ele fala antes de um tribunal de Cristo, onde cada um de nós vai comparecer, vai responder por meio de tudo aquilo que fez através do corpo. Aí depois de dar essa afirmação, de fundamentar esse pensamento, Paulo diz em 2 Coríntios 5,11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, trabalho, procuro persuadir os outros. Mas Paulo, seu trabalho é movido por amor ou por temor? Os dois. Conhecendo o temor sabendo que um dia eu vou estar diante dele, que vai ter prestação de contas. Eu me esforço. Em plena nova aliança, época da graça, ele usa essa expressão, porque o temor não é algo restrito à velha aliança. Efésios 5, 21 fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmão, quando nós temos a revelação de Cristo? Na nova aliança. Como é possível a Bíblia falar de temor a Cristo e alguém acreditar nessa bobagem de que não há lugar para o temor na nova aliança. A Bíblia está falando sobre isso. Sujeitando-vos uns aos outros no um temor de Cristo. A relação do temor com a pessoa de Cristo numa epístola escrita a uma igreja neotestamentária de gentios. Eu acredito que ela encerra qualquer possibilidade de discussão do assunto. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz, desenvolvei, a vossa salvação, com temor e tremor. Assim como quando Paulo fala sobre aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor, aqui a Bíblia diz, desenvolva aquilo que foi começado em vocês, requer esse tipo de entendimento. Irmãos, eu acredito que o nosso maior ganho, quando falamos em termos de santidade, é entender que ela não é um fim em si mesmo, mas ela é a ponte para a intimidade e comunhão com o Senhor. Vamos voltar no João 14, 21, que eu citei desde o início, algumas vezes. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Parou aí? Não. Jesus diz, e eu também o amarei. E me manifestarei a ele. A palavra manifestar significa revelar. O pastor Deus não ama todo mundo, ama o pecador. Sim, Jesus está falando, você está entrando num nível de expressão de amor, diferenciado. E eu também vou entrar nessa dimensão, eu vou me revelar a você. Você consegue imaginar isso? Quando Paulo começa o texto básico, que nós lemos ali de 2 Coríntios 7, ele diz, tendo, pois, amados, tais promessas. Se você olhar os versículos anteriores, o Senhor está dizendo, saí do meio deles, purificai-vos, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei para vós pais, vocês serão para mim filhos e filhas, andarei no meio deles, diz o Senhor. Aí Paulo diz, tendo tais promessas, E diz, gente, pensa no ganho, ele quer andar no nosso meio, ele quer relacionar conosco, a ideia de separação e pureza não é a punição de Deus para que a gente não desfrute o mundo, é uma proteção de Deus para nós para que a gente desfrute dEle, que é muito melhor do que desfrutar do mundo ou do pecado. E diz, tendo tais promessas, vamos aperfeiçoar a nossa santidade, mas não deixe de fora o paraquedas reserva ou de emergência, no temor de Deus. A gente é movido pelo ganho, sim, mas a gente não deixa de considerar a possibilidade de perda. A gente é movido por amor, sim, mas a gente não deixa de andar no temor do Senhor. Esse entendimento, eu acredito que é importantíssimo e nos ajuda a ter um equilíbrio Necessário Aperfeiçoar a santidade Envolve também temor Temor é parte disso, não tem como deixá-lo de fora E quer é você Seja movido por amor uma vida inteira Dizendo eu tenho feito isso por amor de Deus E acredito você está na direção certa Não desconsidere A importância Do paraquedas reserva Porque se algum momento você sentir que o amor falhou e que não está te dando o suficiente. Tem o bom senso de temer a Deus. Sabe qual é o problema de alguns em relação ao temor? É porque a gente confunde longanimidade da parte de Deus com impunidade. Longanimidade ainda é uma expressão da bondade. A severidade nunca é acionada de forma imediata quando alguém tropeça. No livro do Apocalipse, você vê o senhor dizendo, a uma mulher que ele classifica de Jezabel, ele diz, dê-lhe tempo, Apocalipse 20, 20, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Ela, porém, não quer se arrepender. Por que Deus está dando tempo? Bondade. No livro de Tiago, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo. Deus sempre vai jogar a misericórdia e a bondade na frente. A misericórdia vem antes. Agora, quando a misericórdia não é abraçada, o juízo, que é o vagão de trás, está vindo também na sua direção. Só que alguns confundem a longanimidade que é essa paciência, o amor de Deus, dizendo volta, volta, com impunidade. E porque eles acham que saíram impunes, eles vão perdendo cada vez mais o temor de Deus. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu quero encerrar com isso, é quando a palavra de Deus nos informa, lá na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 24, 24 e 25, ele diz, os pecados de alguns homens são notório, notórios e levam ao juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. E diz: da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se vendenciam e quando assim não seja, não pode ocultar-se. Da mesma sorte significa que Deus recompensa boa obra, como recompensa pecado. E diz: tem hora que a boa obra tem uma colheita imediata. Tem hora que o pecado leva a um juízo, se não for imediato, rápido. E diz: mas o pecado de outros homens se descobre depois. Esse depois, irmão, pode ser lá no fim da vida. Esse depois, o camarada pode morrer sem isso ter sido exposto. Isso ser trazido à luz diante do tribunal de Deus. E há razões pelas quais Deus decide descobrir o pecado de um e julgá-lo mais rápido do que a de outros. E eu não quero questionar a habilidade dele, de discernir o que deve ser feito antes e o que deve ser feito depois O problema é que às vezes nós estamos assistindo a vida de outros Ou às vezes a nossa própria vida E o crente fica debaixo da influência daquela potestade do século XXI Deu nada não É quando ele fez alguma coisa Eu já conversei com muito líder Gente que caiu em pecado Eu digo, meu irmão, como? Conhecendo a palavra, você se envolveu numa uma coisa dessa? Sabe o que a maioria diz? Não foi assim de uma vez Foi um escorregãozinho ele diz na primeira vez, achei que um anjo ia aparecer com a espada desembainhada, me pegar, não apareceu. Aí, daqui a pouco, foi mais um pouquinho, e de novo não apareceu. E daqui a pouco, mais um pouquinho, e nunca tinha um vigilante da parte de Deus com a espada me esperando. E diz as coisas foram simplesmente, gatilho por gatilho, aos poucos, sendo desprogramadas. Irmão, nós precisamos do temor do Senhor. Não tente analisar se existe ou não existe consequência de brincar com Deus, baseado no que você enxergou na vida de alguém ou durante um tempo da sua vida. Acredite no que a palavra de Deus diz. Esse é o guia mais seguro. Eu espero que a gente seja sempre uma igreja, movida no progresso da santidade, na obediência ao Senhor, principalmente por amor. Mas eu espero que a gente nunca se torne uma igreja que perca a visão e o entendimento do temor do Senhor. Mantenha seu paraquedas reserva. Ainda que você não planeje usá-lo, ainda que você conte que ele não seja necessário, mantenha seu paraquedas reserva, bem dobradinho. Já estava me dizendo, Luciano, o paraquedas reserva tem que ser muito bem dobrado. A vistoria, o exame, o cuidado em cima dele chega a ser maior do que o principal. Então, mantenha o seu paraquedas de emergência. Bem dobrado, em nome de Jesus. Amém?